O signo significa para nós é, uma possibilidade de caminharmos juntos e, e dentro dessa possibilidade eu vejo que aqui em Horizontina nós podemos assim caminhar, caminhar juntos envolvendo mais as, as pastorais, é, nos organizando para podermos como pastoral é, é, termos mais é, eficiência na nossa evangelização. Para nós, uma renovação mesmo. Chegar num ponto comum e... renovar a nossa caminhada de franciscanos, né? Trabalhar nas pastorais mais vivência franciscana, eu acho que elaborar um, um novo trajeto para a nossa paróquia. um lugar muito importante porque esse lugar a gente pode compartilhar as nossas experiências, as nossas vivências e convivências do nosso dia a dia, compartilhar o que acontece nas nossas comunidades, realmente vale muito a pena. A importância do sínodo para a nossa província, São Francisco de Assis, é muito relevante, pois essa caminhada junto com o povo revela que nós queremos promover o protagonismo dos leigos na igreja. O Papa Francisco também vem denunciando, através de suas cartas e pronunciamentos, a questão do clericalismo dentro da igreja. Esse, esse ouvir a voz dos leigos faz com que nós possamos também rever as nossas estruturas na ação evangelizadora. E também queremos dar mais importância ao carisma franciscano dentro das nossas presenças no Rio Grande do Sul. E as mais... Eles estão nos ensinando muito. a uma aprendizagem a gente.